O deputado federal Gustavo Gaia divulgou o vídeo dizendo que poderá perder o mandato e, mais, ter as redes sociais canceladas. Acompanhe o vídeo. Mas antes, me ajude a alcançar mil inscritos no canal. Eu conto com você. Acompanhe o vídeo agora. Eu decidi gravar esse vídeo agora, o assunto é muito sério, porque a partir de amanhã, a qualquer momento, na verdade, eu posso ter o meu mandato suspenso, eu posso perder o meu mandato, assim como posso ter as minhas redes sociais derrubadas. E eu quero explicar para vocês exatamente o que tá acontecendo, eu me sinto a obrigação de explicar isso agora, porque se eu deixar para amanhã, pode ser que eu não tenha mais redes e nem mandato mais para falar. Então aqui vai. Como vocês sabem, eu trabalhei ativamente tentando resgatar o um mínimo de decência, de segurança jurídica, de retorno da liberdade de expressão no nosso país na questão do, da presidência do Senado. Como vocês sabem, tão bem quanto eu, a reeleição do, senado, do senador Rodrigo Pacheco, ela vai perpetuar essa insegurança jurídica, essa perseguição, essa prisão das senhorinhas do Zap, essa... É, essa loucura que o Brasil está vivendo, que ninguém aguenta mais. E nós tínhamos ali uma oportunidade única de botar um ponto final nisso. Eleger um novo presidente do Senado que desse o um basta e freasse o que estava acontecendo. E a, o povo brasileiro, o povo de bem, depositou todas as suas esperanças nessa votação. Infelizmente nós perdemos. E durante o vídeo que eu fiz, logo após o resultado dessas eleições para o Senado, eu divulguei os senadores aqui do meu Estado, que votaram contra o Brasil, contra a democracia, contra a, contra a Constituição e contra a liberdade de expressão. Um desses senadores já é conhecido por estar sempre do lado do crime, né, do lado daqueles que não prestam, que é o Cajuru. Mas um que foi uma gigantesca decepção, inimaginável, foi o senador que Decidiu votar no Pacheco. Eu gravei um vídeo e tornei público esse voto dele. Usei um adjetivo que eu me arrependo, não faz parte do meu vocabulário, nunca fiz isso antes. E logo depois, inclusive, apaguei o vídeo e publiquei uma nota dizendo que eu pedi desculpas pelos adjetivos que eu usei durante o vídeo. Mas o fato é que ele ficou bravo, estava muito chateado. Eu publicizei algo que um representante eleito fez. E qual é a reação dele? A reação dele é provocar o STF, uma queixa crime, pedindo uma cautelar para que meu mandato seja suspenso. E eu tenho minhas redes banidas. Eu quero que você preste bastante atenção. Na cautelar, ela pode ser decidida a qualquer momento. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, ela pode estar sendo assinada por um dos ministros do SDF. E eu teria as minhas redes derrubadas, assim como eu perderia o meu mandato. E não só isso. O Vanderlan e o seu advogado colocou lá tentando me igualar a terroristas. Como se eu estivesse tentando destruir a democracia com violência. Isso porque eu tornei público o voto dele. Então há uma disparidade muito grande. Eu entendo que ele tenha ficado chateado porque ele está sendo cobrado pelo seu eleitorado, ele está sendo cobrado pela sua base por ter traído o povo de Goiás e, em consequência disso, está tentando destruir o meu mandato, minhas redes sociais e que eu seja preso. Publicou o deputado federal Gustavo Gaia.